Eu acho que nós vamos ter o prazer de ouvir o ministro Haddad agora, o é, ministro que tem sido uma voz de serenidade, de compromisso com o Brasil, é, sinalizou ainda nos primeiros passos dentro do ministério, ainda procurando a porta do banheiro, já um gesto fiscal, que eu acho que foi muito construtivo, muito bem recebido pelo mercado, está é, aberto ao diálogo, está querendo ouvir, e tem uma história de vida que mostra não só disciplina fiscal, mas responsabilidade com a sociedade, lembrando que sob a sua gestão, a Prefeitura de São Paulo se tornou investment grade na sua dívida. Então, ministro, uma honra tê-lo por aqui para conversar com o senhor, o nosso economista chefe, Mansueto de Almeida. Mansu, podemos começar aqui, ministro, prazer estar aqui conosco. Antes de tudo, bom dia. Quero agradecer ao ministro, que é uma agenda muito enfim, ocupada, tarefada, de ter viajado para Brasília para ter essa conversa aqui com a gente. É, ministro, esse painel anterior deixou o nosso trabalho aqui mais difícil. Mas, dito isso, ministro, vamos lá. Começando, é o seguinte, o senhor é um político muito experiente, já exerceu vários cargos na vida pública, ministro da Educação... E aí a gente começou, esse, o governo, com muito barulho, muito ruído, o que na política é normal. Eu trabalhei no Congresso e via muito, enfim, às vezes debates duros, e quando acabava o debate, os senadores que estavam discutindo saíam para jantar juntos, tomar um vinho. Então, assim, muitas vezes o ruído, que a gente aqui se assusta tanto, faz parte de processo de se chegar a um consenso. Ah, e o senhor falou de uma forma muito clara, há um mês atrás, quando o senhor anunciou o um pacote fiscal, o senhor deixou muito claro o seguinte, olha, esse pacote fiscal é para é reduzir o déficit desse ano, a gente não vai ter um déficit primário de 230 bi. eu quero pelo menos a metade, mas até abril eu vou apresentar um plano fiscal que a gente possa olhar para frente, que a gente possa ter certeza que ao longo dos anos o resultado fiscal do Brasil aos poucos vai melhorar. Ou seja, e o senhor falou muito também da reforma tributária, que o secretário Api teve ontem aqui, e falou também, explicou de uma forma muito clara o que é a reforma tributária de imposto direto. Ou seja, apesar de todo o barulho, o governo tem um plano de voo, o governo apenas começou, está com 45 dias, e o Congresso começou semana passada, então é muito cedo. Ou seja, o barulho vai diminuir os sinais vão ficar mais claros, e quando ficar mais claro, é claro que a economia vai melhorar. É mais ou menos isso? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Mansueto, bom dia, André, muito obrigado pelo convite. Acho que a melhor forma de construir credibilidade é você dizer, é, falar um pouco da, da tua história, falar um pouco é, do plano de voo de quando eu fui convidado para ser ministro da Fazenda. O presidente Lula me convidou no Egito, na COP27, e me perguntou o que exatamente a pergunta que você está me fazendo. Né? Qual é o plano de voo? O que você pensa para a economia? Antes de selar o convite. E eu falei muito francamente, e defendo isso em qualquer fórum, falei, olha, presidente, eu acompanho política econômica, há 40 anos eu acompanho o que vem, quais são as medidas que vêm sendo tomadas no Brasil. Os melhores oito desses 40 anos foram os seus. Eu acho que há um aprendizado dos seus oito anos de governo que precisam ser resgatados. Isso não significa que o senhor acertou todas as decisões que o senhor tomou. Mas, no balanço geral dos seus oito anos, nós não tivemos um período tão virtuoso quanto aquele. Muitas vezes o senhor tomou medidas impopulares, o foi corajoso em muitas, sendo um sindicalista, tomou medidas impopulares, inclusive quanto ao salário mínimo no começo do governo, quanto aos juros, quanto ao superávit. Reforma da Previdência. Senhor... Reforma da Previ... uma série de medidas, mas o senhor colheu muito rapidamente os frutos da sua concepção de Estado. E é isso que levou o senhor a atingir o recorde de aprovação e a alegria das pessoas, porque só não desfavoreceu nenhum segmento da sociedade, embora tenha favorecido fortemente os segmentos mais vulneráveis. Eu entendo perfeitamente essa ansiedade do mercado, dito mercado, essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda... Cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na tela, eu tirei todas as telas de frente da minha, da minha mesa, porque, de vez em quando, eu vou lá dar uma espiada, mas aquilo aí te tira a concentração. Vocês têm que fazer isso, mas cada espirro lá gera uma, uma enorme turbulência. Eu vejo o dólar, eu vejo a bolsa, eu vejo o risco país, e eu falo, olha, isso tudo vai se dissipar. Eu usei uma uma imagem para falar com o presidente Lula. Eu falei, presidente, nós vamos ter que ter um pouco de sangue frio pelo seguinte, o senhor vai começar a andar numa corda bamba a partir do dia 1 de janeiro. Na verdade, começou antes de 1 de janeiro. O senhor vai começar a andar numa corda bamba. Mas, se a gente passar pela corda bamba, daqui a pouco a gente está naquela pontezinha de madeira. Se a gente andar um pouquinho ali, ela vai alargar para uma ponte cimentada. Daqui a pouco o senhor está numa avenida. O senhor vai construir isso. Mas o começo vai ser duro, porque eu não sei se as pessoas se deram conta da herança que você está recebendo, que foi aqui é, retratada aqui é, pela fala do Luiz, sobretudo a última fala. É, eu insisto que são 300 bilhões, porque você tem que botar na conta o déficit que foi gerado nos estados, que está sendo alvo de julgamento agora no Supremo Tribunal Federal. A, a conta varia. Né? É, a nossa de 18 a deles de 45, mas vai botando, coloque o que foi é, aprovado nos últimos 15 dias do governo anterior, pegue os últimos 15 dias, os decretos e medidas provisórias assinadas pelo Mourão, que é quem ficou para apagar a luz. 20 bilhões de renúncia fiscal nos 15 últimos dias do governo anterior. Então, você vai fazendo essa conta, agora eu não vim aqui para ficar reclamando... Porque se não tivessem sido cometidos os erros que foram cometidos, nós não teríamos ganhado a eleição. Então, ganhamos sabendo do, do que estávamos herdando e vamos enfrentar. Eu acho que a cada semana, porque tem muita melancia fora do lugar no caminhão, né? mas aí o caminhão vai andando, as pessoas vão se acomodando, muita gente querendo ajudar, e e, mas, daqui a pouco, vai, as coisas vão se normalizando e a gente vai uh, anunciando as medidas e vai ficando tudo mais claro. Uma coisa importante, enfim, num país como o Brasil, que tem tantos partidos políticos, que grande parte das reformas passa pelo Congresso, é um bom diálogo político. Tradicionalmente, o presidente Lula é, naturalmente, um político muito hábil. Consegue conversar com um grupo muito grande, enfim, de pessoas com visões diferentes. Uh, o que a gente chama do Lula pragmático, da experiência de oito anos de governo. E a gente está tá vendo, por parte do Congresso, ontem o presidente Rogério Pracheco esteve aqui, hoje vem o Arthur Lira, o presidente da Câmara, mas todos dando uma sinalização de muito apoio ao governo na parte de reformas. O diálogo do, com o Congresso está bom? Começou bom? Eu acredito que sim. Quer dizer, nós vamos testar as primeiras votações agora. Né? O que foi editado em janeiro, começa a contar prazo as medidas provisórias no início do, do ano legislativo. Vamos ver. Eu estou confiante que eu tenho ouvido dos dois presidentes da Câmara e do, e do Senado gestos de boa vontade. Você veja esse caso do CARF, que foi um caso que tomou um relevo enorme. É curioso isso. É, talvez seja emblemático contar um pouquinho. Né? Não existe nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, um órgão paritário para julgar é, litígio administrativo. Menos ainda com voto de qualidade a favor do contribuinte, menos ainda proibindo a Fazenda Nacional de recorrer ao Judiciário. Quer dizer, é, um, é uma excrescência que não existe em lugar nenhum do mundo. A gente estava com. Uma equipe minha estava no OCDE discutindo com técnicos da OCDE, e as, os técnicos do OCDE que acompanharam o debate, que nem sabiam disso, se vocês mantiverem a regra anterior, vocês vão ter dificuldade de entrar em um CDE, porque nenhuma multinacional vai querer investir num país com essa insegurança jurídica. E, na verdade, eu via o André falando sobre a reforma tributária. A reforma tributária é muito importante, não pelos efeitos imediatos que ela vai gerar. Ela é muito importante para dissipar os riscos fiscais jurídicos que nós estamos vivendo no Brasil. Eu passo, não passo semana sem despachar no Supremo Tribunal Federal, nem sempre tratando de assuntos da União. Ontem eu fui tratar do DFAO dos estados. O comércio eletrônico, não sei se todos sabem, eles pactuaram no âmbito dos estados, dividiu o ICMS, metade no destino, metade na origem. O que, que fizeram... Acharam uma questiúncula lá na tramitação da PEC, da lei complementar, das leis estaduais, exigindo anterioridade numa coisa que já estava sendo cobrada. Resultado, o, o empresário cobrou o ICMS do consumidor, recolheu o ICMS, agora quer repetição de débito do recolhido, alegando a falta de anterioridade no dispositivo legal. Eu fui no Supremo pessoalmente, não tem nada a ver com a União. Eu fui defender a saúde fiscal dos estados, porque é parte do meu trabalho defender a saúde fiscal dos estados e municípios para que não descarrilhe o trem. Eu pergunto a você, qual foi o ministro da Fazenda que fez isso algum dia? É de defender pauta de estados. É, é pauta de estado agora. Reforma tributária é, é para inibir risco fiscal jurídico, que é grande hoje. Uma associação entrou aí, com uma ação judicial, cobrando, é, dizendo que a TR zerada prejudicava os poupadores e pedindo IPCA, mais não sei quanto. Fizemos a conta do dia, 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais, 3% do PIB. Aí você faz o quê? Você deixa o Supremo julgar? Está cheio de advogado fazendo o seu trabalho lá dentro do Supremo, com centenas de advogados de cada escritório fazendo o seu trabalho. Eu criei uma junta, eu, a Simone Tammet e o advogado-geral da União. Por quê? Porque isso não é um assunto só jurídico. Se a gente começar a tomar decisões como essa, vamos estourar o, o problema fiscal. E aí, esse trabalho de formiguinho ele não é visto, ele não é acompanhado. Então, você só, infelizmente, você só vê o resultado final, você não vê o processo, você não vê a dedicação, você não vê o compromisso. Mas eu digo a você com toda sinceridade, eu nunca vi dois meses tão intensos, de um, dois meses, eu digo, porque o governo começou antes da posse. Nós começamos a trabalhar antes da posse, inclusive no Congresso Nacional. O governo anterior só fechou LRF com a PEC da transição não conseguiria fechar as contas do ano passado, se não fosse a PEC da transição. Essas coisas não são ditas. Agora, 40 dias passados, ou 45, a gente começa a apresentar para a sociedade a realidade dos fatos e as ações necessárias para a correção de rota. E o plano de voo, E o plano de voo. é mais claro. Me o... só, só elogiar um ponto que o senhor falou, que é muito importante, da questão do CARF. O senhor tinha assim, olha, eu tenho um diagnóstico que isso é exclusivo do Brasil, como o carro funciona, sem direito, inclusive, a, a, a União recorrer na justiça, sem voto de qualidade, etc. Mas tem um, enfim, vamos lá, visões diferentes quando foi apresentada a medida e o senhor corretamente sentou com o Congresso e houve uma negociação. Uma um busca de meio termo, que isso é uma das coisas muito positivas de quem tem experiência política. Sempre a busca de, de, de um meio termo para se aprovar reformas importantes. Essa sua experiência política, que é muito importante, ministro da Fazenda, por natureza, tem que ser calmo. Ajuda, eu tenho uma experiência do senhor antiga, como ministro da Educação, que o senhor corretamente abriu um diálogo com associações empresariais, que o senhor queria enfim, ter algum padrão de qualidade no uso do dinheiro do Sistema S para fins educacionais. E eu me lembro naquela época que as associações empresariais não queriam conversa, não queriam conversar. E o senhor falou, gente, eu quero debater como melhorar. O seu contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer a intermediação, e no final foi um sucesso. Essa calma, essa habilidade política vai ser fundamental agora. É isso mesmo? Quer dizer, o seu vê assim como uma espécie de ah, acalmar todo mundo, explicar para o PT, explicar para outros partidos políticos a necessidade de reformas importantes para a gente reduzir pobreza, desigualdade e crescer? Olha, eu acho que esse país nunca precisou tanto de calma, porque é o que está nos atrapalhando, é a ansiedade. O Brasil está numa situação favorável do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico. Se nós tomarmos as medidas necessárias para corrigir o estrago que foi feito, nós vamos conseguir tá todo mundo de olho no Brasil. Olha, eu tive na COP27, eu tive em Davos, eu tive na CELAC, Argentina e Uruguai, eu tive agora em Washington com o presidente, é, uma, é voz corrente que as pessoas estão de olho no Brasil. Você tem problema geopolítico na, na Europa com a Rússia, você tem problema geopolítico nos Estados Unidos com a China, você tem problemas em países importantes que estão em situação muito difícil, por exemplo, Turquia, por exemplo, África do Sul. Você tem aqui, no continente, vizinhos complicados, Venezuela, Argentina, problemas econômicos graves, sociais graves. Você olha para o Mapa Mundi e olha para a nossa matriz energética, olha para o nosso potencial, olha para tudo, está no jeito para resolver. Mas é difícil ao mesmo tempo, é paradoxal a situação, porque nós temos que tomar medidas, temos que ser ágeis, não está dando, não, não estamos tendo de respirar, mas, ao mesmo tempo, se, a, se engrena a coisa, nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. Muito antes do, do prazo que foi estabelecido pelo Congresso, né? O Congresso, Congresso... estabeleceu em agosto. agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Uhum. Né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que é, para, aprov... é, para mandar para o Congresso em abril, junto com a LDO, era bom a gente ter um período né, de discussão, porque eu não sou eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Nós, vamos Nós estamos estudando, faz dois meses, regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais, nenhum, nenhum país do mundo adota teto de gasto. E não, não é que não adota porque são mais rígidos, mesmo. Não, não adota porque você não consegue atingir. Em determinados países, você não consegue. É aquela coisa que essas discussões que a gente faz. Regra fiscal, regra monetária, meta... Quanto mais você for exigente, eu sou a favor de metas exigentes, porque senão você não trabalha. Não, se você botar meta de inflação, meta fiscal, não demandante, o Estado para de trabalhar. Então, tem que ser demandante, tem que ser rigoroso, tem que ser exigente, mas tem que ser... assim, Um ser humano tem que conseguir fazer aquilo. É isso que eu acho. Um ser humano consegue fazer o que você está pedindo? Consegue, então põe. Porque tem que ser um super-homem, tudo bem, mas é homem, é. então bota lá o cara, é super-moleço. Mas não, o, quando você começa a, a projetar cenários irrealistas, você vai perdendo credibilidade, você vai perdendo interlocução, as pessoas não vão mais acreditar em você. Então, eu sou a favor de... O bom senso não é não ser exigente, porque, às vezes, as pessoas confundem uma coisa com a outra. Ah, então, é, vai ser leniente. Não, existe o, o, o bom senso, que é o seguinte, olha, vamos pedir mais para a área econômica, vamos exigir mais do país, vamos exigir uma entrega maior, mais eficiência, mais, mas vamos compreender, como disse os três aqui, panelistas, que você não vai fazer de seis para três. Agora, a forma, é, isso dito... Tem formas e formas de endereçar esse assunto. Tem formas e formas de endereçar esse assunto. O fiscal. O fiscal, o monetário, é. tem formas e formas de construir a narrativa, construir o consenso. Às vezes, exige um pouco de paciência. Às vezes, você tem que ir para o convencimento, você tem que ouvir mais gente. É, você não pode imaginar que você tem a solução pronta, porque é aquela história, você não está falando de uma ciência exata que você, se você tem certeza que o cálculo está feito, você vai lá e crava. Um físico, um engenheiro, fazem isso. Mas o problema da economia é que, como se sabe há mais de 100 anos, é que você depende do que os outros pensam que vai acontecer. Né? Os outros... É importante saber como é que os outros vão reagir àquilo que você considera absolutamente certo. Esse jogo de construção de narrativa, de... Harmonização das políticas fiscal e monetária, de é, é, harmonização do discurso do Estado com a sociedade, isso faz parte do trabalho do ministro da Fazenda. Não faz parte do trabalho de um economista, necessariamente. Tem grandes economistas que talvez no Ministério da Fazenda, aliás, como aconteceu inúmeras vezes, fracassam. Eu não lembro nenhum prêmio Nobel de Economia ter sido convidado para o Tesouro Americano, para... A mulher foi, a né? mulher do Acre, foi agora. Aliás, uma pessoa muito simpática. Mas... Por quê? Porque depende daquilo que você falou. Você precisa ter outros atributos para encaminhar a questão. Esse é o desafio né? de você ter alguém que encaminhe a solução, levando em consideração a boa técnica, a teoria mais avançada, que, como vocês viram aqui, está em crise. Não tem, você não tem hoje um paradigma teórico olha, esse aqui é o que funciona. Você tem várias ocorrências desafiando os teóricos. Os grandes macroeconomistas do mundo estão eles próprios dizendo, olha, o nosso arcabouço teórico não está funcionando para a realidade atual. Outro recado do painel, sejamos humildes. Sejamos mais humildes. Vamos testando o terreno. Nós estamos num mundo novo. Temos que testar o terreno. Você não se joga na piscina sem saber o que tem dentro. As águas estão turvas, vamos devagar, vamos tateando, com a rapidez necessária para o tamanho do problema, mas sabendo que você tem que ter humildade diante do objeto. Claro, ministro, um ponto importante é o seguinte, a ala econômica do governo, o senhor, como ministro da Fazenda, a ex-senadora e agora a ministra Simone Tebet ministro do Planejamento, vice-presidente Alckmin, ministro dos Comércio, a Esther Dweck, ministra da gestão, mas todo mundo ali tem um trabalho muito importante, inclusive, de ajudar a comunicação e a pauta da fazenda. Então, por exemplo, o Brasil, para nosso nível de renda, é um país que gasta muito, o gasto do Brasil não é baixo. Mas, por outro lado, o impacto distributivo desse gasto é muito pequeno, é muito ineficiente. Então, tem muitos programas públicos, alguns são muito bons, como o Bolsa Família, Precisa de uma correção, o ministro Everton Dias já falou que será feita essa correção, e outros programas são muito ruins. Mas para a gente saber exatamente o que não funciona, o que não é distributivo, a gente precisa de avaliação de políticas públicas. Daí o papel tão importante do planejamento em ajudar o redesenho do orçamento pela fazenda. A combinar, olha, vamos colocar dinheiro mais nesse programa e menos nesse, porque um dos desafios do ajuste fiscal não tem muita mágica, é arrecadar ou gastar menos. Mas a gente está num momento que a sociedade quer mais proteção depois de uma pandemia. Então, o desafio é o seguinte, olha, vamos pelo menos dar mais proteção sem passar todo ano aumentando o gasto. Por isso que a avaliação é tão importante. Essa dobradinha do senhor com a ministra Simone Tebet vai ser muito importante. É isso mesmo? Olha, lá no planejamento foi criada uma secretaria né, de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Foi convidado o Sérgio Firpo, para ocupar essa secretaria, para quem não conhece, talvez seja, esteja entre os três melhores microeconometristas do país, um nome internacional que tem, você sabe muito bem, que tem cadeira, tem assento em revistas indexadas de ponta e que se dispôs a colaborar com o Estado brasileiro. Deixou a Univers... a... o insper para ir colaborar com o Estado brasileiro. Pode dar uma enorme contribuição. Porque não é verdade que melhorar a qualidade do gasto tem impacto macroeconômico. Esse caso que você falou do Bolsa Família é importante. Nós, com 0,5% do PIB, acabamos com a fome entre 2003 e 2010. Acabou. Ninguém mais ouvia falar. Você não via gente, criança no, no, na sinaleira, no sinal de trânsito. Não tinha mais. Hoje, você está com 1,7% do PIB e não consegue resolver o problema. Então, são desarranjos, mudaram completamente o foco do programa. E aí, aquele atropelo. Né? Vamos resolver o problema eleitoral. No Brasil, é, eu acho que assim, tem. tem o, o estadista, que estava falando, precisamos de estadista. Né? Uma, boa, uma boa maneira de, de ver se o, se o sujeito tem esse perfil é saber como é que ele perde. Quando ele perde uma eleição, o que ele faz? Quando, ou quando ele vai perder uma eleição? Aí você reconhece essa figura que todos nós estamos procurando. A pessoa que sabe perder uma eleição e faz com dignidade uma transição. Faz com dignidade... Ou quando perdeu a eleição e não estava no cargo, festeja e celebra a democracia, deseja sorte ao adversário, Faz oposição de maneira adequada, sem colocar em risco a institucionalidade. Esse é um belo critério para definir quem é quem. Né? É, e é muito fácil pensar nas, nos grandes personalidades do Brasil e saber quem se portou da maneira adequada e quem não. É um viés importante. Quem sabe perder numa democracia? Esse é o estadista. É, inclusive, a gente tem que aprender a, a discordar de uma forma educada, né? porque uma das coisas mais bonitas da política é essa questão de você discordar até chegar a um consenso. Mas, nos últimos anos, a gente teve tanta polarização no Brasil e no resto do mundo que, no debate, uma, uma, alguma discordância se torna uma, uma questão de amigos e inimigos. Assim, olha, você está discordando, então você é meu inimigo. Eu acho assim, a, a gente tem que voltar à tradição política antiga de discordar para chegar ao melhor. É, tem essa abordagem do governo, assim, a gente vai voltar àquele Brasil antigo, que a gente discordava, mas podia conversar, dialogar, porque isso é muito importante para o avanço da agenda econômica, para o avanço da agenda social e de reformas tão difíceis que nós teremos que fazer no Congresso. Eu costumo dizer o seguinte, olha, todo mundo é a favor da reforma tributária até que se apresente alguma proposta. Então, assim, é isso mesmo, quer dizer, essa questão de diálogo, isso vai melhorar, assim, olha... A gente saiu de uma eleição, muita polarização, então está todo mundo ainda muito nervoso, mas as coisas vão se acalmar. O diálogo institucional está muito bom, entre o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, quando eu olho para frente, eu confesso que eu fico mais esperançoso. Olha, sempre quando você parte de princípios, eu acho que fica mais fácil aprovar qualquer coisa. Sabe, é o que você falou, ah, quando apresenta a reforma tributária, é, todo mundo é a favor da reforma em tese, na prática, quando se apresenta o texto... Né, qual é o princípio que nós estamos partindo? Que a indústria paga muito, muito imposto, proporcionalmente mais do que os outros setores da economia, que o pobre paga mais imposto, proporcionalmente à sua renda do que o rico. São princípios que qualquer economista decente vai afirmar que é verdade. Fala, faz a conta e vê o que está acontecendo. Isso tem efeitos regressivos e tem efeitos muito desfavoráveis para a onda que nós podemos pegar de, re, de reindustrializar o país de maneira su, saudável e sustentável. Tem uma janela de oportunidade que o Brasil pode aproveitar ou não. Tem tudo para aproveitar. Eu ouvi empresas em Davos dizendo o seguinte, nós estamos pensando em investir no Brasil por uma razão, nós queremos garantir que o nosso produto seja produzido necessariamente com energia limpa. Queremos certificar o nosso produto. Esse produto aqui não tem impacto de carbono. Net zero. Acabou. E o Brasil é um lugar onde nós vamos expandir as nossas atividades sem esse problema. Por quê? Vocês têm hidrogênio, vocês têm eólica, vocês têm solar, vocês têm hidrelétrica, vocês têm tudo. Vocês têm biomassa, vocês têm tudo o que o mundo moderno precisa para fazer uma transição adequada. Nós podemos... Finge que não estamos entendendo e podemos, ou podemos trabalhar nisso. Eu destaquei a minha equipe no Ministério da Fazenda para dar suporte aos ministérios envolvidos com o meio ambiente e industrialização. Prioritariamente, o MEDIC, Ministério do Meio Ambiente e, obviamente, também o planejamento. Por quê? Porque se a gente se apressar e fizer um plano desse tipo. Você veja se o, o Inflation Reduction Act americano. É. ele é, um, ele é um, um plano que ataca a, a inflação pelo lado da oferta. Não está atacando, ele é, ele é expansivo fiscalmente, mas ele ataca pelo lado da, da oferta. E qual é o objetivo ali? É recuperar protagonismo industrial americano, mas não da velha indústria. Por isso que os near shore e os friend shore são importantes para os Estados Unidos, que é uma maneira deles... É, alocarem investimentos em indústrias que não migrarão para os Estados Unidos por razões institucionais, mas que podem estar nas proximidades. E nós podemos estar na proximidade do mercado americano também, e do mercado europeu também, com essa concepção de usar o nosso potencial criativo e as nossas vantagens competitivas para oferecer o que eles não têm. Então, se a gente, de novo, tem que ter dedicação para isso, e tem que ter continuidade. Eu acredito que essa seja uma... Nós temos lá algumas matrizes no Ministério da Fazenda. Uma é fiscal, outra é creditícia. Nós vamos soltar várias medidas de crédito em parceria com o Banco Central ou iniciativas próprias da Fazenda. A regulatória para destravar investimento, o que exige, me perdoem, redução da taxa de juros, porque ninguém vai conseguir colocar uma... Uma, um edital de PPP ou de concessão oferecendo uma TIR de 20, 30 anos, de quanto? 20%, 18%? Se fez isso nos anos 90. Quando a Selic estava 25, se, se, se, se fez concessões com 27 de TIR. Imagina você pagar 27 de TIR por 20 anos. Aí o sujeito olhava para as rodovias paulistas e falava, um tapete... Chegava no pedágio, xingava o governador. As duas coisas eram verdades. Eram as melhores rodovias do país e as mais caras para transitar. Será que não tem um jeito da gente fazer o certo? Não, eu acho que com oito de, de taxa exante, real, é difícil navegar. É difícil navegar. Eu nem sei se o problema... <risos> é melhor chamar atenção, na minha opinião, é melhor chamar atenção para isso do que para a meta. Porque está todo mundo com meta de três, sabendo que não vai atingir... Ninguém cumpriu meta no mundo. Ninguém cumpriu meta. Pega 2022, todos os países com meta de inflação, ninguém cumpriu. Quem mais se aproximou, fomos nós. Porque socamos a taxa de juros lá para lá. Né? Quem mais se aproximou, fomos nós. Mas é um custo enorme, e diante de uma enorme responsabilidade que foi cometida no ano passado. Sabe, de querer reverter um quadro eleitoral com o PEC, gastando no meio do ano. Agora, tem um plano de voo muito claro nessa questão fiscal e monetária, que é o seguinte, olha, o governo apresenta qual é a estratégia fiscal, o ajuste fiscal é gradual, inclusive num país que já tem carga tributária alta e grande parte da despesa obrigatória, porque nós, como sociedade, decidimos que assim fosse. Então, um país que tem um gasto tão rígido, e carga tributária já alta, o ajuste fiscal é necessariamente gradual. Você não vai fazer um ajuste fiscal de três pontos do PIB, 300 bilhões de reais em um ano. Mas, uma vez apresentado esse marco fiscal, que mostra o seguinte, olha, ao longo dos anos, a situação fiscal do Brasil não vai piorar, a situação fiscal do Brasil vai melhorar. Uma vez que isso fique claro, com a agenda de reformas às vezes eu escuto no mercado muita gente falando o seguinte, olha, a reforma tributária será aprovada até maio, até junho, eu falo, olha, se for aprovada nesse ano, já é um imenso sucesso, já é um grande sucesso. A discussão vai começar agora, a discussão aberta, mas dito isso, com o marco fiscal, com reformas importantes encaminhadas que o senhor já anunciou, com esse trabalho de formiguinha que quem não está lá não percebe mas quem está lá percebe, eu acho que 70%, 80% do trabalho do ministro da Fazenda é lidar com problemas do passado, isso é muito duro. Mas, uma vez que se faça isso, a gente vai abrir o espaço para corte de juros, porque o que a gente vê de cenário de mercado, depois da eleição, ali em novembro, dezembro, era um cenário que o mercado estava discutindo se o Banco Central iria antecipar o corte de juros para maio e junho, porque os dados de inflação de curto prazo estavam melhorando mas no meio desse barulho político todo, que é normal, início de governo, a expectativa de inflação para 24, 25 começou a crescer. É, quando você faz projeção, qual é o déficit fiscal para o próximo ano? Você encontra a gente falando, ah, vai ser 100 bilhões. Aí um fala, não, vai ser 180 bilhões. Outro fala, não, vai ser 230 bilhões. Nesse momento, falar de projeção fiscal para o próximo ano é uma atividade muito difícil, porque você não tem parâmetros. Daqui a dois, três meses, possivelmente a gente consiga ver como será o fiscal no próximo ano. Mas, uma vez que se tenha isso, eventualmente a gente vai criar esse espaço para corte de juros. Ontem o presidente do Banco Central esteve aqui e ele deixou um recado muito claro. É, eu acho que ele próprio é incomodado com juros, ele é incomodado com inflação, mas ele falou assim, olha, a gente tem que dar, sim, o benefício da dúvida para um governo que começou há 45 dias e que o Ministério da Economia, o ministro Haddad, vem dando claramente a mensagem correta, que é a mensagem de um país que vai continuar reformas e que vai ter uma estratégia fiscal, uma nova âncora fiscal. E não existe âncora fiscal certa nem errada, porque a natureza do ajuste fiscal é, por natureza, um debate político, porque envolve você mexer em despesa e receita. Nenhum manual de economia vai falar o que é certo e errado. É, por natureza, um debate político. Mas o que é importante é sinalizar para a sociedade que, olha, da mesma forma que aconteceu lá atrás, em vários governos estaduais do PT, Rui Costa, Bahia, Wellington Dias, no Piauí, Flávio Dino, Maranhão, Camilo Santana, no Ceará. A gente vai olhar para frente e vai ver que as contas públicas não ficarão descontroladas, ao contrário, gradualmente vai melhorar. É mais ou menos isso que se quer construir? Eu acho assim, primeiro, nós estamos cuidando do, da questão dos estados. Que aí tem um acordo, uma conversa muito tamo, com o Supremo. Estamos né? cuidando. Pode consultar qualquer governador, tá. se ele tá, tem ou não a entrada no Ministério da Fazenda para discutir. Eu te digo, com certeza, como nunca teve, primeiro lugar. segundo lugar, eu estou reonerando as barbaridades que foram cometidas e vou tomar essas decisões porque eu preparo o terreno para a reforma tributária. Toda vez que eu mexo, que eu faço a revisão das despesas tributárias da União... Eu estou concorrendo para melhorar o ambiente para a reforma tributária acontecer. Era só importante você explicar o que é despesa tributária, que talvez as pessoas não, não é, enfim, não saibam. Despesa tributária são aqueles vários regimes especiais tributários que levam o governo a perder a arrecadação. É chama despesa tributária e o país é campeão nisso esses regimes especiais de tributação aumentou muito, o que causa distorções, tanto do ponto de vista econômico de arrecadação, do ponto de vista de alocação de recursos e de justiça social. Exatamente. Isso aí é uma das maiores causas de distorção no país. Primeiro, fragiliza o Estado. Depois, você torna o Executivo vulnerável. Porque todo mundo, pô, às vezes, o deputado está lá... Ele está próximo do setor, não é pecado ele estar tá próximo do setor, mas daí ele quer favorecer o setor. Aí vai uma medida provisória, quem sabe entra essa emenda aqui. E aí a coisa vai contando. A pessoa está de boa fé, não necessariamente está de má fé. Mas a pessoa, como você não tem um sistema tributário é, coerente, um Frankenstein com um parafuso a mais... Ninguém vai notar um parafuso num Frankenstein. É isso que está acontecendo no Brasil. Você tem um monstrengo, e você vai botando parafuso. Ninguém nota, ele não fica mais feio nem bonito. Agora, quando você tem um sistema tributário coerente, e é isso que, às vezes, o, o pessoal do, sistema, do setor privado não consegue aferir, porque vocês sempre olham o macro. Então, olha o déficit, olha isso, olha tal. Mas o, o macro é feito de micro, muitas vezes. E, no caso tributário, nós só temos o um micro. Nós só temos o um micro. É tanta regra... Para você ter uma ideia, a regulamentação do Pisco Fins na Secretaria da Fazenda tem 800 artigos. É. Se você pedir para dois auditores interpretar aquilo, tem alguma chance de eles concordarem Não. em tudo? O que nós vamos fazer agora? Súmula, nós vamos ter que fazer súmula para evitar litígio fiscal, litígio tributário. Então, nós vamos sumular, como faz o Supremo Tribunal Federal. Olha, o entendimento desse artigo aqui é esse, para todos os auditores. Nós estamos com 100 mil processos no CARF, 100 com 600 bi de e 100 mil com 600 bi de pendência. Essa nem o Pareto ia conseguir entender. Não, não tem limite a, a, a loucura que está acontecendo. Mas nós vamos corrigir. Saiu hoje, hoje, eu assino, hoje por sinal, eu assino uma portaria regulamentando a Receita Federal, para disciplinar a atuação do auditor fiscal. Nós não queremos auto de infração. O que eu vou fazer com auto de infração? Eu quero uma coisa bem feita, garantindo que a livre concorrência é, funcione no Brasil. Que um sonegador com Tomás não leve vantagem sobre uma pessoa, um cidadão que está ali pagando os seus tributos de acordo com a lei. É isso que eu quero. E isso é bom para que talentos que tenham vocação ética se sustentem no mercado. Você se elimina do, do mercado essa pessoa que está levando uma vantagem não pela competência, mas pela desfaçatez. Então, você vai construindo a coisa e nós vamos tomar essas providências. A Receita e a PGFN vão ser muito estratégicas para nós, para a gente limpar esse passivo e dar um horizonte melhor de planejamento para o empresário brasileiro. Porque, no final, o, eventualmente, a União pode até arrecadar um pouco mais, porque vai consertar essas regras, esses regimes especiais tributários, que muitos dos quais não fazem sentido, sem ter que aumentar a carga tributária. É isso mesmo? É isso. E eu. Olha, eu vou te, te dizer uma coisa. A receita do janeiro fechou em pouco mais de 19 bilhões acima do previsto. Seis dos 19 é. Dividendo da Petrobras, que era para ter sido distribuído em dezembro. Então, tira da conta. Deu 13 a mais. Se, não, se nós não tivermos um efeito deletério, né? por isso que eu falo, ou o monetário conversa com o fiscal e o fiscal com o monetário, ou nós não vamos chegar onde a gente quer. Nós não vamos. Se não tiver, se os efeitos deletérios desses 8% real não, não se fizerem sentir, fortemente esse ano, coisa que eu duvido, nós, nós estamos aí com uma projeção fora a CARF, fora o que eu reonerei, fora tudo que eu estou falando, fora combustíveis, que a decisão vai ser tomada mês, este mês, fora tudo isso, nós estamos com um déficit menor que 1%. E já seria um bom início, um bom um bom início de governo, porque com reformas é, que aumente é, o potencial de crescimento... Eu acho, e se a gente continuar nessa atuada, porque tem coisa que tem anualidade, tem coisa que tem noventena, tem uma série de problemas. Se a gente for nessa atuada, a gente vai a cada mês, a cada trimestre, vai projetando um cenário melhor. Agora, não dá para... Não existe isso em nenhum lugar do mundo que você olha só para a autoridade fiscal, nem, nem, nem em teoria, nem na prática. Não, não existe mais isso. Você fica olhando para a autoridade fiscal e mandando carta para ela, mandando carta para ela. Não vai resolver. Eu brinquei outro dia numa entrevista, falei, a gente tem que trocar cartas. Eu mando uma, ele manda outra, a outra, para a gente se entender. Claro. Se harmonizar as ações no sentido correto, a gente chega lá. A economia brasileira, se conhece de dentro. Ela responde muito rapidamente quando você dá o remedinho certo. Ela responde, ela tem pujança, ela tem vigor. E as pessoas estão interessadas. Onde elas vão investir? Onde, onde esse dinheiro todo que está circulando vai para onde? Nós somos candidatos. Nós somos um bom candidato, um forte candidato, no mundo atual. E a gente fica... Eu, eu estou muito preocupado com a questão da desaceleração da economia global, eu concordo com essas preocupações. Quando você olha as trajetórias, você fica olhando, você fala, pô, onde é que isso vai dar? Desde 2008, que está acontecendo um troço estranho. A gente não resolveu aquela crise e já tem mais duas, uma em cima da outra. Mas, se você pegar a trajetórias longas, você vai ver o seguinte, se é verdade que países entram em recessão, entram em expansão, o mundo, você pegar o PIB mundial... Pô, no ciclo, os últimos dois ciclos. No ciclo alto, cresceu 2,5. No ciclo baixo, cresceu 1,9. Então, não é tão grande o gap entre quando o mundo está crescendo e quando o mundo está retraindo. Só que, quando você pega uma economia nacional, o mundo está crescendo 2,5, ela pode estar tá crescendo 4, pode estar tá crescendo 5, ou pode estar tá em recessão. Nós estamos num momento que, se a gente aproveitar a janela, independentemente, né? obviamente que se o mundo expandir, tanto melhor, claro. mas nós podemos ter uma performance melhor que a média mundial. Esse tem que ser o objetivo do Brasil. E num contexto que é o seguinte, a gente olha vários países que estão com problemas sociais muito grandes. É, a França, que está tentando fazer a reforma da Previdência, risco de greve geral... Quando a gente olha para o Brasil hoje, o senhor falou, olha, em energia, eu tenho um cenário de crescimento da energia nova, energia renovável. Eu tenho um cenário de crescimento da energia antiga, o petróleo, a produção de petróleo no Brasil, dado o investimento que a gente fez no, no pré-sal durante 12 anos, a curva de produção de petróleo do Brasil, nos próximos 10 anos, vai aumentar. A agricultura vai continuar crescendo, a produtividade cresce muito. Então, se a gente avança na reforma tributária e dá mais previsibilidade e cria esse ambiente, mostrando que o Brasil, a cada ano, as contas fiscais vão melhorar, que a gente possa reduzir e até antecipar a queda de juros, é um país que tem um potencial de crescimento, enfim, eu diria bastante é, esperançoso, alto. É, é um cenário, assim, a gente não tem, tem algum risco de greve geral no Brasil, não. A população mais carente, a gente tem um Bolsa Família que foi triplicado. Com ajuste, a gente vai conseguir chegar exatamente nas famílias mais pobres. Gasto com a educação básica vai subir todo ano em decorrência da última renovação do Fundeb. Então, é um país assim que a gente está caminhando no sentido correto, se a gente conseguir avançar muito mais enfim, nessa segurança fiscal e nessas questões de redução de desigualdade e de pobreza, tem tudo para dar certo. Ou não, assim, é, às vezes... É, eu, Mas oito, quando, eu... quando um país... É... Toma medidas, vai tomando medidas equivocadas, por qualquer razão, equívoco conceitual, populismo, o que quer que seja, o caminho dele vai estreitando. Mas o inverso é verdadeiro também. Se você vai dialogando, o caminho vai alargando, vai ficando mais fácil você se movimentar, vai ficando mais fácil, inclusive, você fazer aquilo que você quer, porque vai cabendo no orçamento, vai abrindo espaço orçamentário. Você foi secretário do Tesouro, você sabe que, quando as coisas estão indo bem, aparece o, o espaço para fazer coisas novas, para, para enfrentar uma determinada situação. Então, eu estou confiante no é seguinte, nós estamos abrindo esse espaço. Eu acho que a situação hoje é melhor do que a de um mês atrás, embora as expectativas estejam muito contaminadas por essa, esse ruído todo. Eu, eu sei que está. E lamento que esteja, e mais do que lamentar que esteja, eu, eu, eu lamento ainda se, vou, se a autoridade monetária se deixar levar por isso. Não é esse o papel, de se levar a deixar por ruído. Você tem que ir para o fundamento, tem que ver o que está acontecendo de real. Você não pode tomar uma decisão com base na fantasia momentânea de um estresse que pode acontecer. Nesse caso das americanas, gerou estresse. O André um dia falou para mim assim, eu estou com um problema microeconômico. Falei, não, nós estamos com um problema macroeconômico, porque é 0,5% do PIB. Pô, um cara que dá um tombo de 0,5% do PIB em 16 mil credores, e nós estamos aguardando até agora um pronunciamento. que dê a solução? Tem que ter uma solução, porque, percebe, e esse... Você fala, ah, quebrou porque... Ali não teve... Aquilo veio à tona por causa da taxa de juros. Você podia rolar mais três, quatro anos, aquela bagunça lá? Algum, em algum momento ia se perceber, mas podia rolar. De repente, a taxa vai de dois para quase 14, o corpo boia, né? O cadáver que estava lá no fundo do mar sobe, e aí fica tudo exposto. Mas eu me pergunto, agora foi um problema de fraude... Mas e daqui um mês, daqui dois meses, daqui seis meses? Será que aquele que se comportou bonitinho, né, pagou seus fornecedores, registrou suas dívidas, será que ele vai suportar isso? Por isso que eu falo e insisto, é uma combinação, é, não existe uma política aqui e a outra ali, existe política econômica que se harmoniza em função de um objetivo. E aí você tem que levar em consideração tudo isso que foi dito aqui, como é que calibra essa variável, como é que calibra essa outra? É trabalho de relojoeiro, mas a coisa anda. E cada, a cada acerto de ponteiro, o, o espaço para o empresário, para o Estado, ele se alarga. É assim que eu, é assim que eu vivi os oito anos do governo Lula e eu gostaria que, com, to, com o aprendizado necessário da experiência, a gente possa retomar um padrão de desenvolvimento que toma as medidas adequadas para ter um horizonte mais amplo. É, ministro, só para a gente terminar, a gente está quase chegando aqui no fim, mas um ponto que eu não quero deixar de abordar, essa questão que aconteceu entre o governo e o Banco Central. Quem está de fora fica muito assustado, fala, olha, e agora? A coisa desandou, vai ter uma briga feia. Quem está lá dentro, normalmente eu sei que o que acontece é o seguinte, um pega o telefone e liga para o outro, e diz, cara, olha só, se assim não dá, vamos sentar e conversar, vamos, vamos melhorar aqui a comunicação, que tem um ruído aqui, vamos, vamos se acertar. Isso não, vamos vamos jantar a próxima semana, Venha um diálogo. Eu já passei por isso do governo várias vezes, às vezes até deu uma declaração de reforma da Previdência que o presidente da Câmara não gostou, imediatamente eu ligava e a gente ia conversar. Então, assim, não é nada pessoal. Assim, às vezes as pessoas confundem debates meramente técnicos, como dos meus colegas aqui, meus amigos, nossos colegas gestores, com questões pessoais, e não é. Assim, é a relação está boa. Né? Há o diálogo entre o Ministério da Fazenda, o Banco Central, como o diálogo que existe entre o Ministério do Fazenda e mais ministérios, ainda mais o seu, que é o político, é acostumado, enfim, a se mover no meio de tanto barulho. Olha, todo dia se conversa, fazenda com o Banco Central, não tem como não conversar, porque você tem decisões conjuntas para tomar, tem projetos de lei que chegam na Receita Federal, que chegam na PGFN, que são do Banco Central, a gente tem dúvidas para tirar, a comunicação, é, ela, ela nunca deixou de existir, assim, nem deixará, porque não, não há como você governar sem essa tranquilidade de poder pegar no telefone e conversar. E, e, e se somar, muitas vezes, porque tem muita coisa que tem que ser feita que é unânime da Fazenda com o Banco Central, com o planejamento. Num... Eu entendo, de novo, é ruído, a gente tem que compreender que o nervosismo toma conta, tem muita coisa envolvida, muitos recursos envolvidos, mas, sinceramente, eu não vejo motivo, nesse momento, eh, para se preocupar com isso. Vamos nos preocupar com os problemas reais que nós temos. Nós temos problemas reais e podemos equacioná-los né, se a gente souber construir eh, um caminho. Não vejo nenhuma razão para não fazê-lo. Ótimo, ministro, em assim, nome do BTG Pactual do nosso sócio André Esteves, do nosso CEO, Roberto Salute, A gente quer parabenizar o senhor, desejar boa sorte. Tem um, um colega nosso, que é um cientista político, que escreveu um, um livro que fala o pior emprego do mundo, que é ser ministro da Fazenda. Mas, assim, por outro lado, a gente sabe que ali é o coração para qualquer governo funcionar. É tão importante contra outros ministérios, mas os outros ministérios, na minha experiência, pedem dinheiro. E o Ministério da Fazenda diz não. Então, assim, boa sorte no trabalho. A gente está começando no governo. O objetivo do governo, como de toda a sociedade brasileira, é a gente ter mais crescimento, reduzir a inflação, ter menos desigualdade de renda e reduzir a pobreza ao longo do tempo. Se a gente conseguir isso, criar os fundamentos, o que eu falo em economia é o seguinte, muita gente antigamente falava que as pessoas têm que ser iguais. Eu falo assim, as pessoas não querem ser iguais, mas tem uma coisa que é papel do Estado, que é a igualdade de oportunidades. É o destino de uma criança não ser determinado pela família do nascimento e pelo local de nascimento. E o Brasil tem avançado nisso. A pauta do FUDEB, na educação, que o senhor tanto trabalhou, e se a gente criar esse ambiente macroeconômico sem estabilidade, com segurança jurídica, é natural, como o senhor falou, o país crescer mais. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, boa sorte, conto com a ajuda de todos aqui. É um bom emprego, viu, ministro da Fazenda? <risos>